É no plenário onde os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho se reúnem para decidir os assuntos que mexem com a vida dos trabalhadores e empregadores, caso por caso é julgado. Aqui tem mais gente assistindo a tudo. São estudantes do curso de Direito da Faculdade Unique de Cuiabá. É, nesse mundo virtual que a gente tem hoje, muita leitura, muita coisa técnica, você vir aqui e poder ver as pessoas praticando o Direito. É uma oportunidade excelente para poder ver a aplicação da lei, ainda mais nessa questão de justiça trabalhista. Os universitários estão quase terminando o curso e vieram ver na prática como ocorrem os julgamentos e conhecer a estrutura da justiça do trabalho. Importantíssimo esse trabalho de receptividade, de acolhimento de alunos que o TRT tem, é fantástico. Você poder vir aqui, você poder participar, você poder ouvir e de uma certa forma estar aprendendo. Então esse exercício de prática é, aliado ao que a gente tem dentro do núcleo de, jurídico da faculdade é excelente, é maravilhoso.